E a gente vai ver agora o candidato a federal que recebeu o maior número de votos, inclusive, eu falei federal, mas é distrital, perdão, viu, que é o Fábio Félix do PSOL. Votação histórica, né? Uh, nunca antes um deputado distrital recebeu tantos votos assim e a gente vai ver agora um pouquinho uh, do que ele disse pra gente muito feliz, porque esse resultado, ele não foi um resultado fácil, ele foi arrancado com muito, mas muito trabalho e a gente tem um histórico de ter um perfil de pessoas em primeiro lugar na Câmara Legislativa do DF e eu tenho muito orgulho de ser o primeiro LGBTQIA+, assumido mais votado da história do Distrito Federal, esse é um recado muito forte que a população manda Hoje, que é um recado contra o conservadorismo, é um recado contra o fundamentalismo religioso, contra o atraso, tem espaço no DF para a gente transformar essa cidade. É isso, o Fábio Félix tem 36 anos, recebeu 51.792 votos, inclusive muito mais do que ele recebeu na primeira votação dele, né, Rita? Isso, inclusive eu estava olhando aqui, fui pesquisar, olha, que os colegas lá da Câmara Legislativa, eles mesmos disseram que até então o recorde tinha sido de Luiz Estevam em 94, muito de tempo. 46 mil e votos. Então, olha o tanto que ele conseguiu. Inclusive, se você parava a pensar, mais de 51 mil votos, ele teria até cacife, a gente costuma dizer, dentro uhum. desse jogo político, se quisesse tentar uma vaga para deputado federal. Com certeza, né? Foi uma votação, eu vi até mesmo a transmissão do, do deputado, uh... No, no, na, numa rede social, ele não esperava tantos votos assim, né? Eu vou pedir até para o Franklin colocar lá aquela nova. A, a bancada distrital, Franklin, onde o, o, o. Distritais 1, onde o Fábio Félix aparece. Porque ele falou, Rita. Ah, o que um, tem as carinhas, as né? Dos do, do distritais, o Fábio isso. Essa daqui. O Fábio isso. falou numa coisa muito importante, que é a questão do conservadorismo. A gente observou isso claramente na votação. Né, de Damares Alves para o Senado. Esse, que é uma pelo republicano, com mais de mil votos. Né, tem uma força, tem uma pegada uh, conservadora, assim como Bia Kisses também, que foi a deputada federal mais eleita lá para o Congresso. E, em segundo lugar, Fred Linhares, também republicano, mesmo partido de Damares, também a mesma questão de ser de direita. Mesmo essa, essa bancada aí forte, né? Aí, já na Câmara Distrital, entre os mais votados, a gente observa justamente o contrário, né, Rita? A gente vê o Fábio Félix, que recordista. é defensor de direitos humanos, recordista. Representante né? da população LGBTQIA+. Sim, minoria, né? Aquela coisa toda que, que, que ele representa. E, e, e é importante esse discurso dele. Aí vem Chico Vigilante do PT, sempre ali, né? Figurando entre os mais, mais votados, já isso. tradicional. Representante da esquerda. E aí você vê Max Maciel, também do PSOL, compondo a bancada com o Fábio Primeira Félix. Primeira bancada do PSOL na Câmara Legislativa, Pois é, é um ano de força né, para o pessoal, para a esquerda. E o Max tem essa, esse discurso também Lá muito na forte do social, né? Exatamente. De trabalho em projetos sociais e tudo ele mais. Ele estava ligado muito àquela questão do jovem de expressão, lembra? Lá na Ceilândia, que inclusive que tem oficinas para juventude, ficou ali um pouco é, inclusive é com risco de fechar ou não fechar, ele tem essa questão já tinha tentado antes, agora conseguiu entrar na Câmara Legislativa. E agora aí, o quarto colocado, PL. Ó. Já vem uma bancada conservadora, Martins Machado também, Martins né? Machado, que na última eleição ele foi o mais votado. Certo. Foi o, o, o, o, o não recorde. recorde, mas o primeiro lugar em 2018 foi de Martins Machado. Você falou sobre jovem de expressão ali para o Max Marcel. É importante a gente só, para finalizar, que muitos eleitores jovens entraram né, Isso. Uh, nessa eleição. Isso. Aqui no Instituto Federal, Fred, houve um aumento de 5,7% na quantidade de eleitores e, segundo